Então, meu amor, como explicar essa questão do papai noel? Papai noel é um homem de vermelho que vem todo final de ano, no natal especificadamente, deixar presente para as criancinhas. Né? É... Aí eu fico me perguntando, você me pergunta eu digo, papai noel gosta de criança da periferia? Eu acho que não. Por quê? Porque tem uma questão bem específica nesse caso existe a chaminé, é, chaminé, porque a chaminé é onde ele desce, entendeu? Que cai na lareira, deixa os presentes lá, é, então assim, na periferia não tem chaminé, é, não tem, no Brasil não tem, não tem. e quando tem chaminé, a probabilidade de o Papai Noel ser mais bondoso, trazer um presente maior, mais caro, é muito maior, entende? Então, não se preocupe com o Papai Noel, se preocupe com sua chaminé. É, se você tiver um chaminé, Papai Noel vai ser tão bondoso, tão caridoso, tão maravilhoso com você, que vai trazer um grande presente. Cuide da sua chaminé.